Meu nome é Joaquim Calheiro Soriano, eu nasci em Maceió, no estado de Alagoas, no dia 12 de outubro de 1956. Portanto, daqui a uma semana farei 63 anos de idade. Nasci em Maceió e com um ano de idade meus pais mudaram para São Paulo. Meu pai já morava no centro-sul, aliás, no Rio e em São Paulo durante muitos anos, ele saiu muito jovem lá das Alagoas a capela a pequena, na cidade interior da Zona da Mata. Casou com a minha mãe, é um detalhe técnico, meu mãe era muito jovem, e ele já era um homem maduro, ele tinha 36 anos, normalmente tinha 18 Aliás, casaram no dia do aniversário dela, quando fez 18 anos. e Vieram para São Paulo e voltaram para Maceió, onde eu nasci. E depois voltaram para São Paulo de novo. Porque na fundação do PT eu tinha 24 anos, o Raul e o Lula tem 10 anos ou mais do que eu, tinham 34 anos, eram velhos. Sim. <risos> e eu estava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu não tinha nada dessas organizações. Né? Quanto você foi? Eu fui para o Rio fazer o mestrado lá no CPDA em 79. Eu fiz faculdade 5, 6, 7, 8. Em 8 para 9, né? Eu fui já, quando acabou, a, quando acabou o curso, eu fui para o Rio. Daí fui, fui lá meu, conversar com o Raul. Então, você vai para o Rio lá, você vai, vai tocar o nosso jornal lá. E, tal. e foi nesse momento que era muito violento, porque no Rio o tempo era muito grande. E muito grande, com muitos jornalistas independentes mesmo. Como a P&I 8 o Oito tinham saído, ficou um monte de gente perdida. Ficou muito, muito, modestamente, mas no início do PT o tempo funcionava muito como porta voz do partido. fazia o jornal... É, Semanal, quinzenal. Todo mês tinha umas duas entrevistas com o Lula. Então, o pessoal pegava em um tempo para distribuir, se identificava em um tempo, a gente se identificava com a corrente, e crescemos na cola do. na cola do PT. Né? E tem um debate muito interessante, estratégico, na minha opinião, até hoje, que muito na relação que a Décima manteve com a Quarta Internacional do Mandel, era o entendimento do que era o PT. Nós publicamos um texto no início dos anos 80, um caderninho chamado PT, o Partido Revolucionário. E lá, a nossa tese estratégica central é, é discordante da esmagadora maioria dessas organizações de esquerda pré-existentes ao PT. Nós dizemos que o PT é o partido da classe trabalhadora. E nós nos baseávamos em dois textos clássicos, um é o próprio Manifesto Comunista e outro é um texto do Trotsky, de 1936, nos Estados Unidos, sobre a criação do Partido da Classe Trabalhadora. O Marx fala que os comunistas são apenas a vanguarda, a parcela mais avançada, que atuam no Partido. Então, essa, esse conceito, que o PT é estratégico, era muito particular nosso. MEP, a ALA, o PRC, ah, o PRC entrou também né, no, no PT no início dos 80. Quem debatiu conosco publicamente foi o PRC, foi o Adelmo. Tem um debate belíssimo entre o João Machado, que o DS, e o Adelmo, sobre o, o, o Partido Revolucionário e o PT, né? Porque a, a, a maioria dessas organizações diziam que o PT era uma frente tática. Daí a turma, a, a turma do Lula, a turma que depois veio fazer o 113 e tal, atacava as organizações despedidas com o negócio das duas camisas. São duas camisas. Eles botam a camisa do PT por fora, mas no fundo lá é outra coisa. Eles são outra organização, né? E a gente apanhava dos dois lados. Porque a turma do Lula dizia que a gente tinha duas que era porque é o Partido E o ah, vocês defendem esse Partido Social Democrático, que revolucionário não tem nada e então... tal. Mas, enfim, eu falar isso 40 anos depois é muito fácil, porque ah, muito provavelmente todos esses companheiros da época, os que estão hoje fazendo alguma reflexão sobre o PT, reconhecem que o PT é o partido é? e esse intercâmbio entre o que era as experiências diferenciadas conforma uma certa unidade, mesmo tendo o direito de tendência, etc., que, mas conforma unidade.